E aí rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, motorista Uber da cidade de São Paulo, beleza? Hoje eu vim trazer uma novidade exclusiva. Vocês sabiam que a plataforma Uber, ela está começando a aumentar as tarifas para os passageiros? Também fiquei sabendo hoje, o passageiro ele me abordou, falou assim, poxa mano, Ô Lucas, você sabia que a Uber tá aumentando o valor da tarifa? Aí eu falei, não, por quê? Como assim? Como, como, como assim? Eu não tô sabendo. Aí ele falou que assim que ele abriu o aplicativo hoje, ele foi clicar lá no botãozinho de chamar o motorista. Ele não deu aquela mensagem de dinâmico nem nada. Tanto é que a viagem que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, aqui na tela, ela não tá marcando o dinâmico na, na viagem. E ele falou para mim, poxa Lucas, o Uber, na hora que eu chamei o carro, ele informou para mim que estaria tendo um reajuste na tarifa, se eu estava de acordo ou não. Aí tinha até um, um botãozinho, sei lá, ele, ele não, não consigo tirar, um, eu não tenho um print, nada que prove isso. Então ele falou para mim... Que tinha um botãozinho que não era possível selecionar se você aceitava ou não Mas ele perguntava e só conseguiria chamar o carro se aceitasse aquela notificação Aí ele chamou o carro, a, a, chamou o carro e beleza Aí eu falei, poxa meu, como assim? será que realmente tá, a Uber resolveu aumentar um pouco a, a tarifa após ver que a gente está gastando demais com gasolina gasolina na maioria dos postos aí, por R$ 4,50, R$ 5,00 o álcool a R$ 2,80, R$ 3,00 será que a Uber resolveu atender o nosso pedido de aumento de tarifa? pois é, pelo, que eu, pelo histórico que eu olhei no, após finalizar a viagem ela deu 5,97 R$ 5,97 essa mesma distância e esse mesmo tempo que eu gastei na viagem poderia ter dado uns 5,25 que é a tarifa mínima que todo mundo sabe que ganha pelas corridas e eu fiz o cálculo pelo Rebu e realmente era para ter dado tarifa base de 7 reais mano, nesse caso ele cobrou um pouco mais, eu acho que foi 7,96 e me repassou 5,97 que na verdade era para me ter repassado só 5,25 e após fazer o cálculo pelo o aplicativo Rebu, que é um aplicativo que ele faz o cálculo para a gente de, das viagens, eu realmente pude computar que talvez essa informação que o passageiro me passou é verídica. Eu não posso afirmar com 100% de certeza se é verdade, mas através dessa, desse passageiro eu já estou fazendo um vídeo para poder alertar, para poder todo mundo já ficar sabendo que realmente a Uber começou a mover os pauzinhos. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva no meu canal. Eu tô iniciando hoje a, o meu primeiro vídeo já com essa novidade bombástica que provavelmente vai ajudar muita gente, pessoas que estavam começando a desistir, falando, poxa, não tá dando para compensar rodar de gasolina e álcool. Tu praticamente pagar para trabalhar, pois a gente estava recebendo muito pouco talvez a Uber, através desse, dessa seleção de poucos passageiros que eles estão fazendo pois não é todo mundo, porque eu abri meu aplicativo e não recebi comunicação nenhuma o aplicativo de passageiro. então são pelo, pelo que eu pude entender são poucos passageiros ainda que estão recebendo essa notificação eles estão fazendo aquela seleção para ver se realmente vai dar certo ou não o aumento de tarifa e a gente fica na expectativa para saber se realmente vai dar certo então se inscreva no meu canal curte o vídeo, manda um comentário aí que isso vai ajudar bastante, ainda mais que eu estou começando, eu preciso poder subir esse canal aqui para poder trazer novidades exclusivas e continuar o trabalho, beleza? Muito obrigado e até a próxima, valeu, tchau!